Mais uma vez, a guerra comercial entre Estados Unidos e China ditou o humor nos mercados mundiais nesta quarta-feira. E felizmente, dessa vez foi o otimismo que prevaleceu, graças à notícia de que os chineses estariam abertos a realizarem um acordo com os norte-americanos. Por aqui, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA. Teve deflação, isso mesmo, inflação negativa, atingindo o menor resultado para o mês de setembro desde 1998. E inflação baixa significa mais espaço para cortes na taxa Selic, o que é uma ótima notícia para as ações na Bolsa Brasileira. Aliás, não foi à toa que o IboVespa fechou hoje em alta de mais de 1%, voltando a respirar acima dos 101 mil pontos. Para esta quinta-feira, todas as atenções estarão voltadas para a reunião que acontecerá em Washington entre os negociadores dos Estados Unidos e da China. Apesar de ser muito difícil, quem sabe dessa vez as tensões comerciais e diplomáticas entre esses dois países, que já duram quase 18 meses, diminuam um pouquinho, né? Além dessas negociações. A agenda de quinta traz também o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos em setembro, o que poderá dar mais pistas a respeito da saúde da maior economia do mundo. No Brasil, logo pela manhã, o IBGE informará os dados do varejo referentes ao mês de agosto e a FGV divulgará os dados de inflação da prévia do IGPM de outubro. Então, fiquem ligados!